Salve, salve, família, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença, galera, que foi chegando, mano, desce o dedo no like, ajuda a compartilhar que é muito importante, inscreva-se no canal se não for inscritos, e agora nós vamos para o vídeo, nós vamos aqui, família, nesse vídeo dá uma explorada, né, eu sou level baixo, acabei de começar a conta, vou fazer uma, um, uma, um vídeo aí, explicando tudo sobre o game, explicando o início e tal, esse vídeo aqui nós vamos focar um pouco na exploração, nós vamos dar uma explorada aqui na Masmorra dos Renegados Nunca vi nessa localização, primeira vez Esse jogo ele me faz lembrar bastante Last Day né? Ele inclusive é da Kefir também E essa, mamorra, essa masmorra aparenta ser como se fosse o Bunker, o bunker Alpha né? Agora não entrei, não sei como é, nunca entrei Vou botar os pés aqui pela primeira vez e nós vamos dar uma explorada Eu estou muito ferrado se for realmente igual o Bunker Alpha, eu não consigo fazer nada. Cadê o meu e Como eu tô? Tô aqui só a bosta. Mas, nós vamos adentrar. Vamos explorar. Se aqui não tiver nada, nós vamos explorar outros locais. Então, cola aí que o vídeo tá sensacional. Bora lá. Ó, já chegamos aqui. Ah, lembrando, galera: se você tiver uma tocha, você consegue escapar da morte. Tem uma, um bicho que ele é parecido com a morte. Ele vem atrás de você de noite. Tem uma, tem, tem uma questão do tempo, né? Deixa eu ver aqui se é onde vou ver se é questão do tempo. Aqui nas habilidades. Uh... É, fora do mapa dá pra você ver se tá de dia, se tá de noite, né? Dependendo da, do horário, se tiver de dia, vem um, uma espécie de morte atrás de você. Se você tiver uma tocha, você consegue espantar essa morte. Bom, por enquanto que os inimigos são comuns, vou até eliminar eles aqui logo eu já tenho umas paradinhas pra catar já se paradinha para catalisar e eu tô precisando de matinho, cara para fazer uma roupa um vestimento aqui para nós tem que seja a básica da básica cara aparenta ser tranquilo o local os inimigos são inimigos iniciais são os leprosos né aparenta ser bem tranquilo mas não é bom não é bom facilitar não eu já estou abrindo aqui o primeiro loot da masmorra Uou. Uou, vale muito a pena A morte não é o fim Esta infusão permite o usuário voltar dos mortos Mano, ao sofrer dano é, é, ao sofrer dano fatal Restaura totalmente a saúde Seu efeito dura 4 horas Após o consumo Já vamos utilizar aqui Minha arma já tá acabando Caraca, velho Que lute, foda que lute, foda. Cara, não é difícil para uma morra. É bem tranquilo, família. É até bem tranquilo. Ó, já conseguimos aqui uma roupinha. Usar. O que, que é isso aqui? Atadura. Oh, atadura. Isso aqui é. Fragmento de alma. Tá. Esse fragmento de alma aqui é para você usar. Mudar né, as questões das habilidades. <risos> Deixa eu voltar aqui para dar mais ou menos uma. Mais uma orientada a vocês Eu consigo tirar, remover, tá vendo? Com, aquela, com aquele diamante eu consigo remover Uma dessas habilidades aqui para pôr outra no local Entendeu? Pra continuar explorando aqui Eu tô com medo de levantar E acabar chamando a atenção de inimigos indesejáveis Ó, conseguimos aqui uma luva Ok, já vamos pôr Nós temos poucas armas, mas temos alguma coisa Tem alguma coisa pra lute? Não, né? Nada pra loot. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. O que tem pra cá? Cara, os inimigos são tranquilos. Tá bem, tá bem easy de fazer essa masmorra. Não é, não é difícil. Você consegue, tá vendo? Você consegue pegar uns loot tranquilamente. Sem precisar entrar em confronto. De longe, de boas. Nós temos ali matadura. Acredito eu. Porque quando você consome alguma coisa. Ele vai na HP. É... Assim, você consumir um item que ele cura 20 Ele não vai curar 20 Ele vai curar 5, 10, 15 e 20 Se você tomar uma porrada Que doa demais Você acaba tomando um dano ali Fatal antes de conseguir se curar Beleza? Uma porrada muito forte Acho que se for um inimigo fraco Eu já vou gastar logo essa... Ah, é um leproso Já vou conseguir gastar esse Bastão que eu tô aqui Ah, não gastou não, boa Outra lecura agora gasta. Vamos no soco, vamos no soco, vamos no soco. Já era pra ele. Cara, já vamos colocar um outro item aqui, boladão. Cara, ainda bem que deu roupa, deu arma. Nossa, cara, muito bom. Muito bom mesmo. Só, posso, só tá faltando uma peça de roupa aqui pra nós agora. Uma peça da, da armadura. E essa armadura aqui é muito boa. Ó, completamos a armadura. E essa armadura ali é muito boa. Não tô de sacanagem. Essa é uma das melhores armaduras que eu utilizei até agora. É né? claro que eu sou inciente, não ganho. Não tenho muita coisa. Então recomendo você vir da, da forma que eu vim. Sem roupa para poder... Tá liberando, ter mais espaço, né? Eles te transformam ou destroem. A ah, lenda sobre esses tesouros. Opa, tem uma entrada ali. É um inimigo, tem é uma espécie de entrada aqui no mapa Como vocês podem perceber deixa eu, deixa eu dar uma ida lá Deixa eu dar uma ida aqui É um leproso, cara tá... Nossa, sinceramente, tá bem tranquilo, hein Tá bem tranquilo Nada demais, já limpei a área Vou botar no automático aqui Pra ver se não tem nada pra não Tem um símbolo aqui no chão Esse símbolo no chão sempre passa em cima, galera Eles seu mestre espera por você nas profundezas ele sempre deixa um tipo de aviso <risos> deixa eu deixar no automático aqui no que ele vai dando uma catada cara, nós ficamos até que bem né? nós completamos toda uma, uma armadura, temos uma arma reserva bastante loot e ainda conseguimos um revive, uma espécie de revive ali cara, tava dizendo sobre um mestre nas profundezas eu tô com medo de entrar e não conseguir sair dificuldade normal entrada da masmorra modo heróico ó. tem como diminuir aqui ó oh, legal hein? dificuldade normal está disponível para todos os exilados para abrir esta porta é preciso ter a chave da masmorra dos renegados eu tenho essa chave ok como é que eu, como eu consigo abrir eu não tenho essa chave É, tem que desbloquear ali o um modo herói e eu não consigo abrir eu não tenho chave que bosta onde que eu consigo essa chave será que essa chave tá por aqui algum desses loot eu não vi essa chave local nenhum cara acho que essa chave não tá por aqui Vou botar no automático você precisa de uma ferramenta ok dá todos os loot que estão aqui pode estar escuro lá embaixo, no oxíneo isso cabuloso. Então é preciso de uma, é preciso ter uma chave. Nós encontramos uma espécie de pergaminho ali. Acabou que eu não li, né? eu devia ter lido o pergaminho. Que estava escrito alguma coisa. E de repente a localização dessa chave para a gente ir atrás dela, né? Deixa eu ver se eu acho esse pergaminho aqui. Não tava redefinir nada não. Foi esse aqui? A inquisição tinha poder em todas as esferas da vida Por ordem do grande inquisitor Mar Não sei como se pronuncia Três grandes ordens foram estabelecidas para combater a heresias tá, Não diz nada demais nem nada sobre a chave Que troll Que troll É. Enfim, vamos dar uma explorada Então aqui é a masmorra, inclusive eu tinha até uma missão pra fazer aqui Vou voltar na minha base, deixar esses itens lá Porque okay, eu tô com os itens até que muito bons aqui Tô com uma arma, essa tocha eu preciso dela Vou fazer, pegar mais carne pra gente explorar outros locais Bom família, chegamos aqui na minha base a Minha base tá, tá iniciando, tá devagarzinho ela vai devagarzinho, já colocar aqui umas paradinhas pra ir fazendo aqui nas bancadas. Ó, eu acho que já até completamos a missão lá. Deixa eu dar uma olhada em como estamos aqui. Ó, completamos aqui essa missão, completar a missão, que era pra dar uma dar uma explorada lá na masmorra. Ok, agora falta essa aqui, que é matar cervos e prepare carne frita. Deixa eu dar uma olhada aqui como nós estamos aqui nessa questão do preparamento das carnes. Precisa de combustível, né? Ok, eu preciso de mais madeira Acabei de colocar madeira lá pra fazer, né? Tá, então deixa eu guardar esses itens E nós vamos lá, na, lá dar uma explorada numa área verde ou amarela Pra nós completarmos essa missão, beleza? Isso aqui eu vou levar Isso aqui não Acho que comida nós vamos com, essa, com essas quatro Vamos pegar mais, não. nem tem mais pra ficar tá, aqui Vamos dar uma bebida numa água aqui. E partiu. Acho que eu vou pegar essas madeiras que estão aqui. E já vou colocar ali logo para adiantar a missão. Porque eu quero completar a missão na real. Depois eu boto madeira pra, pra, pra preparar ali. Meus esquemas aqui a é mais terminar essas missões. Deixa aqui na aí. Eu dou um pulo lá. Ok. Tem alguma coisa? Tem bastante coisinha aqui. Ah, cara, eu tenho até mais item para colocar colocar esses itens aqui para ir fazendo e depois nós E depois nós vamos lá. Deixa eu dividir aqui. Cinco em cada um para poder ganhar mais espaço, ganhar mais tempo na real. Cinco aqui. E moto 5 aqui também. Beleza, partiu. Família, eu vou dar uma explorada numa área meio perigosa. Que além de ter baús, como eu tô com, com armadura, eu tô com bastante arma eu consigo fazer uma essa área, essa área de duas caveiras aqui tranquilo, né? Apesar de ela ter inimigos bem fortes, mas acredito que dá para fazer bem tranquilamente. Vou dar uma explorada lá, ver o que nós conseguimos e voltar para base. Beleza? Partiu. Bom, já chegamos aqui. Opa. que é isso, cara? Não dá tanto dano assim, não. Aquilo ali dá pra fazer atadura, né? Eu não sei se eu já foco em tentar matar logo o cavaleiro amaldiçoado que tem aqui. Ou se eu só mato esses inimigos logo todos. Bem mole. deveria ter dado um ataque fatal nesse aqui pra economizar a arma. Mas tá safe. Cara, tá todo mundo me vendo aqui. Ninguém dropou nada, eu preciso de recursos Eu acho que eu vou primeiro eliminar Todos os inimigos e depois eu deixo no automático O boneco já vai luteando tranquilo ali Já peguei os lutes que me interessa né, Até essa altura Vou catar tudo aqui por enquanto Eu quero achar o cavaleiro logo Porque matando esse cavaleiro é uma dor de cabeça a menos Que nós vamos ter Caraca, aqui eu, aqui eu fiz merda Gastar muito da arma aqui, velho Ok, ok, tranquilo Tem um ursão, mano Primeira vez que eu vi esse urso eu falei Me ferrei, porque o e eu imaginei Que ia ser um inimigo muito forte Já que no last day O urso ele é muito forte Cara, eu não consigo Dar um ataque crítico em ninguém Em ninguém, literalmente Eu não consigo dar ataque crítico Em ninguém Tô nem desoso, família Sempre que eu vou dar um ataque crítico, um outro bicho já me viu. Caraca, bastante carne, né? Carne, carne nesse jogo é até um, um recurso até aqui bem simples de conseguir. Nós já conseguimos aqui abrir o nosso primeiro loot. Isso aqui cura demais. Isso aqui é muito bom, cura demais. Na real vou até upar ele aqui. Que eu vou procurar esse cavaleiro logo. Se eu matar esse cavaleiro, eu fico tranquilo. E nessas áreas de duas caveiras sempre tem um cavaleiro. Então, Ah, me viu Troca Eu vou ficar sem arma não vou conseguir matar o cavaleiro Ó, o cavaleiro tá ali Nossa, me viu, era pra dar ataque crítico nele Será que nós conseguimos matar ele assim? Cara, ele tá batendo doído demais, hein Matamos Cara, esse cavaleiro, ele... mano, eu sempre quis matar esse cara Já é duas vezes que eu tenho que fugir dele por fugir, vocês não fazem ideia Fugir varrido, mano Senão ele me matava Dá muito dano, velho sei se vocês perceberam minha, barra, perceberam minha barra de HP Ele descendo que nem água Vou matar esse leproso aqui Ó, tem um lootzinho aqui Esse loot não abri Hum, ele lá atrás Vamos pegar tudo Adeus para você, adeus pra você Já era o que que dá pra catar aqui, eu me livrar de alguma coisa colocar essa carne não colocar esse bife aqui e ver o que dá pra pegar cara se for pegar uma coisa eu vou pegar essa mola isso aqui isso aqui é cantinho d'água esse cantil d'água acho que vai ser muito pouco utilizável cara acho que eu não vou ter muito muita utilização para esse cantil d'água não até que eu tenho bastante disso na base eu vou levar esse aqui que aparenta ser um item mais raro Bora dar uma bisoiada uma aqui, ver o que mais nós encontramos. Tem mais inimigos. É bom pra dar uma upada. Um lobão, caraca, lobo gigante. Tomara que Hum, parou de bater no cara pra bater. Parou de bater no, no lobo pra bater no, no inimigo mais fraco lá e eu quase dancei. Talvez uma. Um lobinho comum. Mesmo assim, eu tô sem, tô sem recurso. Mas dá pra matar ele tranquilo. Cara, já foi minha roupa todinha Vou colocar essa tocha Aqui pra liberar espaço Que eu vou pegar esse dente do lobo aqui E é isso, cara Eu acho que eu não vou nem conseguir pegar Meu Deus Meu Deus Só vamos, família Não tem mais o que catar aqui, não Não tem mais o que catar é, Nós vamos sair daquele jeito ali Pegamos os lutes principais Apesar que eu tô precisando de madeira, velho Eu preciso parar para pegar madeira, eu tenho que ir num local só para pegar madeira, ó, apareceu aqui uma, uma missão, ó carrinho quebrado, tá vou dar um pulo lá para ver o que está acontecendo lá, para ver o que está rolando, bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a todos que assistiram até agora, mano desce o dedo no like aí, ajuda a compartilhar que é muito importante, não deixe de seguir o Instagram da página Piques, E nem ativar o sininho Beleza? Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo Segue o Instagram Segue o canal Segue tudo, tudo que você puder me ajudar aí Muito obrigado mesmo, inscreva-se Também se não for inscrito Valeu família, muito obrigado a todos